Normalmente, tá? a gente usa acordes de minutos, meio tom abaixo do acorde que a gente quer chegar, entendeu? É, mas também você consegue pôr acordes de minutos entre os acordes de segundo e terceiro grau, quinto e sexto grau, tá? Tem que dominar graus, beleza? Então, ó, que nem essa música, ó, todos nós estamos. Primeiro grau, segundo grau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 No santo lugar. Deu outra cara, né? <risos> que que eu fiz? tá? Onde era Ré menor e ia pro Mi menor, eu joguei um. Que é um Um Ré diminuto ou Mi bemol diminuto, tá? Beleza? Caí no Mi menor, fui pro Fá. Voltei para o Mi menor, antes de ir para o Ré menor, joguei de novo o acorde minuto ok? Caí no Ré menor, fiz o Sol, voltei para Dó. De novo, ó. Todos nós estamos no santo lugar. Beleza?